E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu estou mostrando para vocês como está dividindo as peças de uma bateria MIDI. Creio que algumas pessoas ainda tenham dúvidas de como funciona é, para estar tá separando as peças no programa Cakewalk by BandLab. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho para estar tá recebendo as novas notificações dos próximos vídeos que eu irei postar. E bora para o vídeo. Primeiramente aqui eu vou abrir um novo projeto. Abre um novo projeto. Existe, é, existe aqui três formas de você estar tá inserindo um instrumento MIDI. Né? Primeiramente, nós, temos, é, nós podemos vir aqui em Insert. Aqui em cima. Soft Synth. E está selecionando o instrumento MIDI que nós queremos estar tá utilizando. Eu tenho aqui o Addictive Drums, Drums 2, session, é, session Drummer e SL Drum Kit. Então temos essa essa forma de estar inserindo pelo insert temos também aqui por, por esse adicionar uma track aqui esse sinal de mais aqui nós vem, nós, a gente vem aqui no instrumento e selecionamos o que queremos aqui temos aqui a bateria que eu vou estar inserindo logo logo entre outros plugins né, de, de instrumento e temos também aqui é, pelo browser, nós abrimos aqui o browser, se ele já tiver aberto aqui nessa setinha, ou então é, clicando a tecla B do teclado, depois a gente vem aqui em Plugins, aqui, e temos aqui é, Insert Virtual Instruments, então a gente tem aqui a opção, e tem uma outra opção também que a gente pode estar utilizando, que é Vindo aqui em views em synth Rack view, a gente vai estar tá abrindo aqui o synth Rack. Também eu posso vir aqui nesse sinal de mais, insert synth e selecionar tá selecionando o instrumento que eu quero. Pois bem, agora aqui o que queremos fazer? Eu vou estar tá utilizando ali essa, esse sinal de mais aqui para estar tá explicando né, sobre. Então, nós viemos aqui em adicionar uma nova track, né é, clicamos aqui em Instrument, eu vou estar selecionando aqui o Addictive Drums 2, saída daqui o input deixa o homem eu clico aqui em Advanced, e aqui eu coloco aqui, ó, é Split Instrument Track, coloco aqui todos mono Aqui eu deixo em uma track, porque eu quero apenas uma track do instrumento, e CREATE. Ele vai estar processando aqui as tracks. Então, perceba que aqui ele abriu é, várias tracks de áudio, e aqui está a track do instrumento MIDI. Então o que acontece, se eu colocar para tocar a, do jeito que está, por exemplo, selecionar aqui um beat, deixa esse, esse beat que está aqui mesmo. Perceba que ele está saindo apenas por duas tracks. Nós temos essa track aqui, que é o master é, left, no caso o esquerdo, mono, né? e right, o direito, que é o master. Do plugin, só que eu quero cada track separada, então o que, que nós iremos fazer? Nós, nós, a gente vem aqui em Edit e selecionamos aqui ó. Nós direcionamos por essa seta os canais. Então vamos porque eu tenho o kick. Eu quero seleciono, aqui, eu clico nessa setinha. Eu tenho que é, separar a saída pré-fader, ou seja. É o som sem nenhum processamento e eu posso também estar tá separando após o fader, ou seja, de, depois de ser processado pelo próprio programa, ou então pré-fader só que mais uma, a master, ou pré-fader é... aliás, após o fader com a master. Então eu vou selecionar aqui a saída pre fader sem nenhum processamento do kick. Então veja que aqui a gente tinha. A, o master left e right na esquerdo e direito e aqui nessa embaixo vai estar tá saindo agora o áudio do kick veja então veja que aqui já saiu o som do kick eu posso estar tá até renomeando aqui como kick agora nessa abaixo do kick vou estar tá colocando o Snare, então clico aqui e pre-fader novamente então veja que aqui já vai sair o, o áudio do, da, da caixa, no caso do Snare então eu vou e coloco o Snare e assim sucessivamente eu vou no Hi-Hat, pré fader Tom, pré fader Tom 2 fader. E o que acontece? Aqui também a gente tem que observar o seguinte ah, Se a gente observar Nós temos Aqui o, o, o pan do próprio plugin Temos aqui o hi-hat que ele está um pouco Para a esquerda 26% para a esquerda O tom também ele está 50% para a esquerda Tom 2 20% para a esquerda Tom 3 50% para a direita Para a direita O... Tom 4, 50% para a direita Aqui está centralizado e, assim, e, e só né No caso, somente esses estão utilizando o pan Você tem a opção Como vai estar tá para feeder ele vai estar tá saindo mono Então você pode estar tá configurando O panorama do, do, Dos tons, por exemplo Depois a, ao seu critério né? do, do seu gosto Ou, você pode Estar tá aqui alterando Como está a saída aqui por exemplo, do hi-hat ele está mono, você pode estar tá colocando aqui a saída, por exemplo, estéreo Veja. Aí vai ser o, o hi-hat mais o tom 1, um de forma estéreo Então, ele vai estar tá saindo aqui, o canal ele se transforma em estéreo Mas eu, eu acho melhor deixar mono no caso, o hi-hat, por exemplo, e você está direcionando depois o lado que você quer né? Tá colocando ele e tal, então essa é uma forma de você tá separando a, as tracks. Então, vou colocar aqui um deixa eu só, colocar um um bit aqui, certo? Eu posso estar tá fechando. Então, o que eu posso estar tá fazendo? Ó, perceba que já vão sair na, na, na, de forma separada as tracks, né? Então veja que está saindo de forma separada as tracks. Então como aqui elas ela são pistas de áudio né? Que são é, praticamente pistas de áudio que está rolando aqui O que, que você pode estar tá fazendo? Você seleciona todas as, as pistas aqui No caso Segurando o CTRL no teclado você coloca pra, habilita para estar tá gravando E quando assim que você colocar para gravar Tudo que estiver rolando no mídia vai ser gravado em forma de áudio aqui nessas pistas acima né então veja vejo que ah, saiu saíram o áudio aqui do midi saiu todo nessas pistas e foi gravado na forma de áudio né então aqui eu posso estar tá mutando o a mídia né só de selecionar aqui essas. Eu habilitei para gravar aqui. Deixa eu estar de selecionando. Então, essa track eu posso estar mutando somente ela. Aqui eu posso estar tirando do mute essas tracks de cima. Então veja que vai rolar só o som das tracks que já foram gravadas Até se eu quiser estar tá excluindo a uh, uh, aposta, tá ter feito a edição, eu vejo que a bateria está tudo ok, no caso, uh, as edições do MIDI e tudo mais, que eu não vou mais precisar do MIDI, eu posso estar tá até exclu excluindo a track MIDI, ficando somente as tracks de áudio já para mim estar tá trabalhando em cima, para estar tá mixando ou acrescentando efeitos e tudo mais. Então essa é uma forma de você estar tá separando as Tracks é, da bateria. Tem uma outra forma também, também para a gente estar tá separando, que eu vou, aqui, vou por aqui agora por esse caminho, é, vou colocar Adjective Dreams, é para quem vier por esse caminho, né, o processo que eu fiz aqui para estar tá separando as Tracks, vou estar tá explicando agora por esse caminho que ele praticamente ele ele vai dar a mesma opção desse caminho aqui também né para você estar tá acrescentando e aqui também ele vai estar tá abrindo essa mesma opção né que é diferente dessa opção aqui que ele abre mas praticamente é a mesma coisa então eu vou estar tá entrando por aqui é, adicionando aqui no vou no insert em é, soft synth Drums e Adjective Drums Por aqui o processo é praticamente o mesmo lá. Só que aqui a gente vai colocar Mid-source E Coloca aqui All, All synth Audio -out Output Mono E é o mesmo processo Então Eu aguardo aqui o programa tá Separando as tracks e Ele vai estar tá abrindo As tracks separadas Veja que ele abriu da mesma forma de antes, todas as tracks separadas essa aqui é a track no caso principal a gente vê pelo ícone Essa é o principal do instrumento e essas são as trilhas de áudio no qual vai, vai, vão ser a saída do instrumento então temos essa forma de estar tá separando as tracks só que separando apenas é, na forma de áudio, de wave no caso, ondas de, um, de áudio mesmo, sem ser midi então agora eu vou estar tá explicando uma outra forma Vou estar tá excluindo essas tracks Então eu vou vir aqui Vou estar tá abrindo aqui o Adjective Drums Porém agora usando uma, uma Simple Instrument Track Uma pista simples Então aqui já abri Abrir aqui a pista de instrumento. Vou estar tá colocando aqui um beat como exemplo. Bom, aqui está o, o beat. Coloquei aqui. Não vou precisar estar tá alterando nada aqui por enquanto. Então aqui eu tenho o, o, o midi. Né? aqui eu posso estar tá editando, trabalhando, acrescentando o que eu quero acrescentar ou retirando, alterando, né, tudo mais no midi. E o que, que eu posso agora, o que, que eu vou estar tá fazendo aqui para estar tá separando a, as trilhas do midi? Eu seleciono aqui essa a track do midi. Eu vim aqui em process, process, é, run call ou Ctrl F 1 Dentro dessa pasta, o que, que eu vou estar tá procurando? Vou procurar aqui pro, por é, Split Note to Tracks, essa opção, seleciono, seleciono ela e Open, aqui em First Track eu coloco, deixo como tá 1 por exemplo, Do OK, em First Destination Track também deixo como está, 2 no caso aqui, e Destination Channel 0, então, Dou um OK novamente. E Destination Port 1. E aguardo. Ele vai aparecer essa mensagem. The Follow Tracks cannot be routed to. Adjective Drums 2. 1. É, você quer... Tem certeza que você quer continuar e tudo mais? Você gostaria de continuar? Você coloca sim. Novamente você aperta em sim. E aqui já separou o track. Veja que... Aonde está o plugin? Ele sumiu. Não tem mais a track aqui. Por quê? Porque foi, a, as tracks do, do MIDI elas foram divididas em outros canais mid aqui embaixo. Então aqui tá só o bumbo, a caixa é, ver, veja Aqui tá só o bumbo. Aqui está somente a caixa. Aqui está o hi-hat e outro hi-hat. Então assim, é, nós nós acabamos nós acabamos separando todas as tracks. Não, ao invés de a gente ter apenas uma track de midi, nós temos é, outras tracks de mid com é, cada peça da bateria. Então, se a gente colocar, colocar todas para estar tocando, vai estar tocando como estava aqui, só que de forma separada. Aí, caso você já tenha editado da forma que você queria o MIDI, o que você vai estar fazendo? Você pode estar criando aqui, como eu tenho aqui quatro tracks separadas, que é no caso nesse caso foram apenas utilizados quatro tracks porque só estou utilizando o bumbo no caso o kick a caixa e dois re agora se você tiver to 11 tudo mais ela ela vai abrir mais tracks aqui então como eu tenho apenas quatro eu vou criar quatro é, vou inserir quatro tracks de áudio eu posso estar tá aqui clicando em Ctrl t, Ctrl -T no teclado também então vou tá acrescentando aqui quatro tracks de áudio, então eu já coloco aqui o nome nessa de kick, nessa outra track abaixo eu coloco snare, nessa outra eu coloco hi-hat 1 e nessa outra aqui hi-hat 2, então o que, que eu vou estar tá fazendo agora, depois de ter editado eu quero passar essas tracks para áudio por exemplo. Então o que que eu vou estar tá fazendo? Eu seleciono aqui essa track, né? Coloco somente ela e seleciono junto aqui a track onde está o plugin. Selecionando as duas, eu venho aqui em tracks bounce to tracks. Aqui eu seleciono a, o destination, coloco o kick, que é essa trilha de áudio aqui. É, seleciono aqui mono Detrain Eu posso estar tá colocando aqui Como eu vou tá exportando para estar tá criando um novo arquivo Eu posso estar tá colocando aqui Impol R3 né, R3 aqui Mono é, E o resto desse, posso deixar como está aqui E Exporto Então veja aqui Veja que eu exportei aqui somente o kick Aqui eu posso estar tá silenciando Só para vocês ouvirem Então veja aqui só o kick que Eu já exportei e assim sucessivamente Aqui está o, tá o snare Então eu seleciono a pista de snare Venho aqui em Seleciono também aqui ó, a, a trilha do, do, do Onde está o plugin Seleciono a trilha do snare somente Venho aqui em Tracks, Bounce to Track Aqui eu venho em Snare Mono Power Tree E OK Aqui está somente também o Snare Então vou colocar só essas duas trilhas para rolar, rolar o som Veja Aqui o Hi-Hat então eu vou aqui e seleciono a trilha do hi-hat, é ela e mais a trilha mid, aqui é acima, e o hi-hat, e hi-hat room 1, 1 no caso, né? Hi-hat 1, bounce to track, copia hi-hat 1, mono, power tree e exporto.